E aí galerinha do canal, aqui é o Zubit com mais um vídeo, e estamos de novo com o nosso Fortnite. Eu tô gravando em seguida do outro, eu nem parei, estou aproveitando porque final de semana eu não sei se vou conseguir gravar vídeo, então eu vou deixar os vídeos prontos para poder ficar no esquema. Olha galerinha que joga LOL, eu tô tentando montar um, um campeonato de LOL, Tetinho Orto, depois eu vou explicar para vocês melhores como funciona pra galera. Ah, vai ser o primeiro campeonato de logo com a premiação que vai ser uma merda A premiação vai ser o que a gente conseguir arrecadar no torneio E vai ser a fonte A fonte que a gente sempre fala aqui nesses vídeos Olha! Ah, velho! Tem raridade de item Tem azul, verde ah, que da hora da gostei, hein? Então vamos lá, gente Aqui é o seguinte, dessa vez a gente vai jogar sério, a gente não vai pular no meio da farra A gente vai tentar ir longe Olha que arma bonita! Ô, uma... oh, negão! Pegou a minha arma por quê, Eu sei que isso aqui é só paté. O cara tá pegando tudo! Ah, bobão! Vai! Olha! Na cara! Oh, como é que dança? Como é que dança? Cara, como é que eu escrevo? Eu queria perguntar como é que dança, velho! Boa, né? Aqui, tu falou? O som do jogo tá muito alto. Boa, né? Vou baixar um pouquinho. Ótimo. É, já tá é, É. Volume de papo de papo de voz. Como é que. Gente, como é que fala aqui? Dá para falar no jogo, velho. Como é possível. Uh, eu acho que o F. F? Não. Ah, dá para falar assim, ó. O mando manda de voz ali, ó? Como é que eu falo, velho? Procurar as configurações, né? De perto eu procurar, já tô bem no meio? Tô aqui, ó. Eu vou naquela cidade deserta. Ih, tem um cara para pra lá. Vamos pra outra. Ali. Aí só tem eu. Nossa, aqui mesmo. A intenção é ficar isolado e conseguir recurso. Vou botar os dois fones nos ouviram. Foi é. embora antes da hora. Não entendi. Nossa, tanta gente morrendo, gente. Olha, caraca, ó, quanta coisa, balzinho. Nossa. Já olha, peguei um colete. já. O colete é uma jarra de água. <risos> que vagulizar! Ah, tá é marreta? Ah, problema, então né? Pô. Pô, ó. Nossa, que arma é essa, velho? Ah, uma escopeta! Caraca! Munição ah. de foguetes! Olha como é que eu uso isso aqui! Ah, velho! Dá para pegar eu foguete! Ter, oh, cara. E a tempestade, pra onde vai? sai opa peguei uma arma boa está já tô equipado já dá pra ir pro fight Onde então a gente tem que ir. ah já tá na segura relaxa o que a gente vai fazer a gente vai ficar de olho na galera a gente vai ficar de, de fulelagem vai ficar só de campo bonito Eu não sei, é que você faz. Não, bagulho é aí pro fight, mano. Vê alguém passando, dá aquela agachadinha e ali Só nos penos. Então, pô. Mas eu tenho que achar um ponto bom, cara. Mas eu só não sei como que é tá o jogo. Não, velho, tem que achar um ponto bom. É tipo pub. <risos> pub. Vamos lá, bagulho vamos. a gente vai achar, vamos. Pô, esse, sabe o que é o melhor desse jogo? Sabe que ele é melhor que pub? Sabe por quê? Porque é por de graça. Por <risos> Não, porque é de graça é melhor. Olha, tem um colete, é. cara. Não Tem alguém mas, me vendo? Mas eu prefiro jogar 11 um um ainda. Não tem ninguém me vendo. Vamos lá, ó, ó, ó. Então tá, vamos. Vou ficar com a arma engatilhada porque. Olha é um pote de maionese? O pote de maionese é o, o colete? É, Helmand, essa aqui, certeza. Não, tá. Caraca, um monte, só veio gente morrendo. Bora. Olha, aparece o nome do cara, espancou. Caraca, que da hora. Se eu, se eu bater o cara na, na marreta, espanquei o cara, que da hora. Eu juro que eu queria ver como é que é essa tempestade? Eu quero ver alguém, gente. Eu tô com uma arma boa aqui já, ó. Eu vi que tem gente que caiu perto, hein. Ó, ó, uma casa. Se tiver vazio, alguém pegou já o que tinha. Ó, já pegaram o que tinha dentro, hein. Ah, não pegaram não. Ah galera, não esquece de um apoio aí do canal do Gluk aí na descrição do vídeo. É Mas mesmo? Ajuda, ajuda a gente a no apoia esse aí pra dar um help. Ih, cai, perdi vida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. Bora. Ih, deu uma lagada. Passou por água da lagada. Travou o PC. <risos> opa, opa, opa. Tô com o um telefone. Gente, eu tô indo pra tempestade? Não, tá louco? Mas certeza que vai vir gente daqui, velho. Ponto. Eu vi alguém passar? 3, 2, 1. Eita, começou a chuva. O olho da tempestade diminuiu. Então tá, vamos lá. Vamos lá, bora lá, bora lá, bora lá. Caralho, não tô achando ninguém, velho. Vamos. Vamos procurar, vamos procurar. Deve ser, esse, esse aqui deve ser o ponto. Esse deve ser o ponto. As costas não preciso, velho. Nunca ninguém vai me pegar distraído, rapaz. Aqui é só uns de falcão, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Cara, eu não morri pelas costas, mano. Não é possível, mano. A minha tava dando tiro reto. Como alguém bagulho pegou pelas costas, mano? Só tinha outra. Eu tava no meio do fogo cruzado. Não, velho. Eita munição, munição. nada. Opa, tem uma arma melhor aqui, hein? Pera. Esse aqui era barulho. Hum, peguei uma arma de tiro pesada, hein. Cadê? Cadê o povo? Olha a tempestade. Diminuindo, hein? Eita nós. Só veio gente morrendo outra casinha, vamos vamo lá, vamos lá, outra casinha tem que olhar tudo ao seu redor se a casinha tiver vazia é porque já entraram aqui hein? ó, tá vazia hein já entraram aqui alguém já se não fui eu foi alguém vamos lá Hummm, Cachoeira, hein? Cara, eu queria poder subir na árvore. Pra ficar só de tocar, hein, mano. É bom conseguir eu usar mais sniper. Ah, velho. Quero mais sniper, mano. O sniper é roubado aqui, mano. Ó, oh, tá vazio. Mano, eu... Ó, ó, ó. Alguém ali, alguém ali, alguém ali, alguém ali, ali, ali, ali, ali. Ai, toma. Pula, pula, danada. Eita, que me acertaram! Oh. Eita porra! Tem dois! Tá porra, viado! Ah, moleque! Tem dois! Não, não, não, tem dois, velho! Ah, matei, caralho! Agora falta outra! Vamos, vamos, vamos, vamos. Caraca, bora, bora, bora. O que, que ela tinha? Minha pistola. Opa, isso aqui é bom, hein? Me reabastecer. Esse cara tava de esqueminha, mano. Pronto. Cara, do tem ó. Ó, ó a minazinha ali, ó. ó. Ó. Bota a cara, safada. Eu vou te pegar, mano. Matei teu guarda-costas. Agora eu vou te pegar, hein? Corre, não, hein? Só te achar, fia. Sou como um leão. Você nem vai ver de onde, de onde veio. Eita porra, tiro. Você nem vai ver de onde veio, rapaz. Eita porra. Tá dali. Vai! Vai! Toma, toma! Caralho, tem quatro balas! Recarrega nesse perfeito! Abriu a porta, hein! Vai, bota a cara, bota a cara! Bota a cara, fia! Não vai escapar, fia! Já achei! Vai, vai, Fê! Bota a cara, Fê! Eita! Ah! Desgraça! Top 24, gente. Merda, filho. Ah, tinha duas! Olha a lança-missil, mano! Que da hora, mano! Caralho! Eu quero saber onde fica esse lança-missil, cara. Caraca, velho! Aí, gente, ó, se inscreve no canal, compartilhe para mais um vídeo. Eu já tenho uma partidinha de logo gravada, mas vou gravar mais um de Fortnite. Eu gostei, cara. Compartilhe, deixa o like e vamos lá, gente.